Hoje é dia de responder as perguntas de vocês. E aí meus monstros mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seijo e vocês estão aqui no Leite Com Biscoito. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês, meus monstrinhos, me mandaram lá na Casa Monstro. Pra quem ainda não sabe, a Casa Monstro é um grupo lá no Facebook que é a nossa casa e é um lugar onde a gente pode falar comentar e conversar sobre tudo o que é mais divertido no nosso mundo. Então se você do outro lado quer participar, é um monstrinho que ainda não faz parte da Casa Monstro, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e correr lá pro Facebook participar. Mas antes de eu começar a responder as perguntas de vocês, se inscreve no canal e clica naquele sininho baroto pra receber todas as notificações antes de todo mundo. E é lógico, monstrinho que é monstrinho, logo deixa o like no começo do vídeo. Paulo César perguntou seu pior mico em público. Compartilhe conosco. Eu acho que eu tava no segundo colegial e na hora do intervalo, com aquele monte de gente na fila, vamos pra pegar merenda, outro pra comprar as coisas, e eu tava andando sem olhar pra frente. Quando eu levantei, eu bati, bati a minha cabeça numa pilastra que tinha e, tipo, todo mundo riu na minha cara, assim. Até pessoas que eu nunca vi na minha vida riram na minha cara, então... Rodrigo Mariano perguntou, por que você decidiu criar um canal no YouTube? E ele frisa o seguinte... É, não sei se você já falou em algum vídeo, mas eu não me lembro. Mas eu decidi criar um canal no YouTube. Primeira coisa era pra eu poder treinar maquiagem, treinar as coisas de cosplay na época que eu fazia cosplay. E depois as coisas elas foram evoluindo num nível que eu comecei a pensar em compartilhar as minhas experiências com as pessoas. Quando eu percebi que tinha muita gente aí do outro lado que me assistia e que eu podia chamar de família, como são os meus Pokémonsters hoje em dia, assim, o princípio do canal acabou mudando. Então hoje em dia eu posso dizer que eu tenho um canal pra compartilhar as minhas experiências, pra trocar com vocês coisas. Seja tutorial, seja lista de música, seja os meus comentários do Me Ajuda Otávio ou coisas assim, como responder perguntas de vocês. A Isara Clemente perguntou: Você já pensou em se montar como drag, like Shadow Needles? Como Cheryl Needles, não, porque eu. rosa. Como Cheryl Needles não, porque eu não curto muito ela Mas eu acho que eu me montaria numa coisa meio Kourtney Act Porque, sei lá, eu acho que eu curto essa coisa super mulher, super diva, sabe? E ela canta também pra caralho, então... O Guilherme Ignacio perguntou O que significa aquele pentagrama dentro de um círculo? É algo bom? Ou algo ruim? O que eu posso dizer pra você é que dentro do princípio da arte, da wicca, é um símbolo positivo. O pentagrama, ele representa a união dos elementos em conjunto com o homem e com os deuses. Mesmo ele sendo virado de ponta cabeça dentro da arte, a gente acredita que representa a força masculina, representa o deus. Então ele não é um símbolo negativo dentro do que eu acredito. Porém, outras religiões e outras crenças acreditam que ele funciona de outras maneiras. Aí é com eles é problema deles. A geisa perguntou quando começou a ser cosplayer e qual e por qual motivo eu comecei a fazer cosplay com 12 anos, foi o meu primeiro cosplay Mas o meu interesse por cosplay é muito mais antigo Aí meu primeiro cosplay foi com a ajuda da minha mãe Aliás, todos, todos os cosplays que eu fiz foram com a ajuda da minha mãe Ela sempre me ajudou nessa coisa lúdica da minha vida E foi muito divertido E a ideia era eu conseguir ser e me tornar um pouquinho dos personagens que eu gostava E que eu admirava então, foi por isso que eu comecei a fazer cosplay. Foi com 12 anos e por conta disso, dessa necessidade de me tornar um pouquinho mais próximo e ter um pouquinho de personagem em mim. Lucas Santos Oliveira perguntou, você já sofreu bullying na escola? É, e como você reagia sobre isso? Eu já sofri bastante bullying na escola Eu acredito que todas as pessoas sofrem bullying na adolescência Mas cada um sofre de uma maneira diferente Eu sofri bullying pra caralho Aliás, eu tenho um vídeo é, bem antigo também que eu falo sobre isso Então seria interessante você dar uma olhadinha Então eu aconselho pra você Se você tá sofrendo bullying e se as coisas elas estão ficando complicadas Porque às vezes é, alguém fazendo um comentário negativo e tudo mais A gente aprende a, a superar mas se as pessoas estão passando nos limites, como fizeram comigo, de tipo, tacar coisas em você, etc, aí você precisa comer, comentar com os seus pais, até mesmo com os responsáveis pela escola, diretores, coordenadores, isso é o primeiro passo a ser feito. Então, se está passando nos limites, se está machucando, se está agredindo, não é mais bullying, tá? É, é agressão. Então, presta atenção no que está acontecendo, certo? Maiara Domingues perguntou, como foi o seu primeiro beijo? Eu fiz um vídeo eu não lembro qual vídeo agora, mas eu comentei que meu primeiro beijo foi uma bosta. E ele realmente foi uma bosta, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Foi uma porcaria. E eu acredito que o primeiro beijo de todo mundo nunca é positivo, nunca é gostoso E é sempre bem delicado. então não, não tá beijado. Essas foram algumas das perguntas que me mandaram Eu pretendo trazer mais vídeos respondendo perguntas de vocês Porque eu gosto de responder vocês Algumas vezes também eu peço perguntas pra vocês Lá na fanpage do canal e na Casa Monstro Então fiquem atentos, tá? Se vocês querem que sua pergunta apareça essa aqui, fiquem atentos E um Feliz Natal pra quem é de Natal Um Feliz Yuli pra quem é de Yuli Nesse momento eu quero transmitir todas as energias positivas Todas as energias de saúde, de prosperidade De paz e realização pra vida de vocês Então recebam essas energias de mim Que vocês sejam pessoas muito incríveis e abençoadas e que tenham todas as coisas que vocês precisam para realizar os seus sonhos a partir de agora pro ano que vem. Obrigado por terem me acompanhado e por me acompanharem todo esse tempo até aqui. A nossa família só tá crescendo, eu fico muito feliz por isso. É isso aí, eu amo muito vocês, até a próxima e falou!